Essa, essa barra aqui. Então, a direção de fato, quando você vira, é isso aqui. É isso aqui que sustenta. É isso aqui que sustenta, que dá o, o, o, o giro que Você vira, e aí dá o comando para um o óleo virar para um dos lados e virar para o Entendeu? Então, é uma sequência de, de processos, de ações aqui. Que, que dá a resposta assim, quase que imediata, instantânea para o lugar que você está virando. O lugar que você quer ir. Você virou, tem é. menos olhos, mas está fazendo um pouco de óleo vai lá para o é, outro lado. Tem menos, menos olhos, mas pressão para, para é, tá a melhor. pressão vai para um lado só, ou para a direita ou para a esquerda. Mas, o, não, mas as duas câmeras estão tá com óleo, né? Duas estão com óleo. Agora eu pergunto outra aqui, ó. Uhum. aqui, né? Aquela tem que ele... trabalhar é com esse É, uma hora ele joga para cá, outra hora ele joga para lá. Isso. Né? Uhum. Mas, mas, mas sempre mesmo, que, se o carro tiver com um o volante centrado e parado e a bomba ligada lá, tem óleo nas duas uhum. câmeras. Ou seja, esvazia um lado e é enche o outro. Esvazia um lado e enche o é, outro. Mas enche é de pressão. pressão. Não é de, né, que fique é, se enchendo, é que tá, não tem óleo ali. É que a pressão é que vai para aquele lado ali. E o outro lado fica, outro lado fica sem pressão para poder receber aqueles esforço. Automaticamente saiu o óleo. Isso, saiu. É como se você tirasse o que está aqui para poder ele ir para lá. Justamente. ele é joga é, para outro lado. Tira, tira de um lado e empurra do outro. Empurra do outro. Depois, é, começa a empurrar do lado de cá e vem saindo do lado de cá. Isso. Tudo bom? É então, uma troca de limpeza. É, é o carretel. Né? É o carretel. Esse conjunto aqui. Né? Então quer dizer, esse aqui é o, é o, o eixo né, de entrada, aqui é, é, é, a, é o carretel propriamente dito, né? E, e aqui barra, é essa com a barra de torção. Ela é Mas, única, essa, essa, essa barra de torção no pião é única. Né? É única. GM também acontece muito, sabe o que é? É de quebrar. Igual está ali o exemplo ali. Então, então o óleo que você por dentro aqui? Oi? O óleo que você por, por dentro? Sim esse eixo aqui? Por dentro? É por dentro de tudo. Aí aqui, inclusive aqui, como, por exemplo, quando se desmonta aqui, é, alguns casos aí que vir um anel. Esse aqui não, mas você um anelzinho de vedação aqui na ponta. É mais o um, um TRW aqui, desses aqui, desses caixas, né? É que vem aqui na ponta aqui dentro um anelzinho de vedação. Então, então eu já tinha uma picada coça, que ela pingava o óleo de direção dentro do carro. Provavelmente não era aqui, vazando um por aqui? Não, provavelmente é do retentor. Mas, mas aqui não, é difícil. Mas o retentor que fica fora do carro? Não, aqui ó. Aqui já pode pra ah, dentro, lá, é dentro do carro. Ah, aqui tem dentro do É. Ah, mas a aqui, aqui de vento vai... é. Isso ah, mesmo, aqui a gente tá fazendo carro Molhou o tapete, todo, é, né? É, retentor. Aqui é onde já vai encaixar já a barra do volante. Isso, de ah, a coluna de ali. ali. É, então quer dizer, esse retentor ele endurece muito rápido, principalmente o TIW. Essas caixas de TIW, esse retentor esquenta muito aqui, ele endurece a vedação. E é onde passa a passagem de óleo para dentro do carro. É Volkswagen é clássico. É, é, é então na realidade todo o eixo desse aqui, todo, é, ah. a, a ponta, todo o eixo por dentro dele circula óleo, ele é umbo? Ele é umbo. Igual tá aqui ó, ó. olha só que espessura aqui ó. Aqui, aqui que, que é, é uma um pouquinho mais. É Entendeu? Então o que acontece? A pressão, ela não exerce pressão aqui dentro. Aham. Ela não tem pressão, mas é a óleo ele entra ali direciona. É? Ela direciona só. Certo. Então o que acontece? O, o exercício da pressão é tudo aqui. Nessas canaletas, com essas outras canaletas do cartel, e, e dando passagem para dentro do furo, mudando de posição em relação a qual lado que vai levar. Que é, o que dá direção aqui é essas, essas câmaras, né, três aqui, que fazem a divisão, que aí direcionam ou para um lado ou para o outro. Aquela é pressão que passa por aqui, né? Daí esse material ser bem robusto, é, sendo um material de construção assim, bem, bem forte, para poder não quebrar fácil, primeiramente, né? E não dar desgaste fácil, até por causa do próprio óleo. Mesmo que seja um óleo ruim, isso aqui é diferente da da bomba. Ele não se desgasta por causa de um óleo ruim. Mas agora pode quebrar. E quando quebra, se o carro estiver em movimento, ou é, eu costumo dizer, ou é barranco ou é buraco, é onde vai parar. Ai. Entendeu? Como que é? Porque eu fico sem direção ali, eu fico... Mato com morro na Isso. Não, não, não. É porque eu, eu, é eu, tem um... isso aí é a sustentação de toda direção. Toda direção. Toda, a direção, toda a direção passa por aqui. Então, o que acontece? Quebrou? Ah, meu Deus. Deus que não. Mas é não passo né? Então, é coisas que a gente não pode nem revelar para o cliente. Esse aí o cara estava tá andando desse jeito aí, né? Hum? Nesse daí o cara estava tá andando desse jeito aí, quando tá você está assim. Imagina. Não, tá? não, não, não. Esse carro a gente. Olha aqui no anhão por exemplo, tá vendo? Ah. então nesse caso aqui, o camarada tava rodando aí com carro assim. né? Então.. Teria que ser uma peça mais robúça. Teria, teria, mais indústria. E é aí eles veem uma corda aí, de com é. o governo aí. Aceitado, sim.